Olha, você oh, acha que seria da hora eu postar gameplay de Fortnite também no canal? Fortnite? Fortnite, ô oh babadeira. Babadeira, livro de receitas. Ih, o, livro de receitas. Eu já fiz. Pessoal, isso. Bia, simile, reservado. É isso? Você tá lá. Eu então tenho que falar com a Bia ou o Trovão. Com uma... Isso aqui é o Trovão? Não, isso aqui é o Trianca. Caraca, tá mano, tendo... maluco. Eu vou ter que vir aqui, ó. Denzo, vamos ter que fazer essa missão, cara. É vamos lá, rapidinho? Que... Sim, eu tô descendo aqui. Tô descenders. Entra no meu carro, entra no meu carro. Comigo, com mesma... Calma, eu quero brincar com... Oh, deixa eu matar esse cara que tá aqui. Quer dizer, esquece. Esquece, esquece, esquece, esquece, esquece. Finge que eu não fiz... Vem, vem, vem, vem, vem. Tô voltando. Tô descendo aí. Ai, caralho. Caralho, alto. Tô... Bora, gala, bora, gala. Ah, o gala tá sem caraca, colete. Entre, entrei! Ah. Tem gente lá, ó. E lá, e lá, e lá, e, lá, e lá, lá, lá, lá. lá, lá, lá. Lá lá. Tem que falar com a Bia. A Bia. E Bia? Restaure sempre é Como é que é? Restaure 50%. Tu ganha escudo um enquanto derrapa por um corrimão. Ah, eu preciso fazer essa daqui. Achei a bendita! Achei a marvada. Tá tudo bem aí? Não sei, o Gala não fala, mano. Ele fica mudo, mano. Não sei porquê, cara. Tem que parar com isso. <risos> né? Opa, tem gente vindo aqui. Tem gente aqui. Já atordoei. Foda-se. O dele. E amigo dele deve vir aqui próximo ele não caiu direto então ele tem amigos munição de sniper graças a deus tá tem gente aí gala o galo não fala gala por favor gala fala gala aí completei porra porra nível 60 porra porra Calma, não mata não! Tem que dar dano de. de matar a pessoa com a. a... com a submachine gun. Eu completei, deixa eu ver se tem alguma. elimine inimigos, armas corpo a corpo. Ai, ah, toma no Opa! Dentro. Eu já peguei, eu peguei a que caiu ali do cara que a gente matou. Gala, Tem? eu, eu tenho. tenho, eu tenho, então é toda do gala, vamo lá G -g Gala, essa é uma galinha, muda essa gala Oh, vou levar esse barril Você precisa de... Elton, você precisa matar com com SMG? Gala, você pegou aqui já? Você precisa de SMG, Elton? Eu já tenho. Peguei dourada. Ah, dourada. Ah, tá. Por isso que eu achei uma... Coxa. Uma moscana aí, né? Então, foi eu, pão. Tá, não. Só pra saber. Eu tô levando... Agradecer o motorista para mim já esse comentário. Pegar mais munição de, de sniper. Ah, mano, mano, eu falo. Ninguém acredita. Eu falo, ah, preciso de munição de sniper. Quando eu abro o bagulho, tem o quê? Munição de sniper. Tá ligado? Ah, o nome disso é... mano Não. Essa 12 aqui, hein. Pode usar ela, eu vou... Sim, eu... tô com uma chavezinha aqui. Vamos ali em cima, rapidinho. Vamos. Fazendo munição. Mano, que ideia maluca, né? De eu colocar uma skill que faz munição escorregando. O <risos> que aconteceu? Aqui, um otário atrás, ó. Só tô esperando carregar. Vai passar isso. Cadê? O que que tem de bom aí? Cara... Tem... Oh! E agora? 12 dourada? Vou pegar a doze. Foda-se. A dourada? Tem uma, tem uma metralhadora sub-machininga sub machi, sub aqui. Dourada. Pistola tática ou... E filtro-assalto. Aí, pão. meu amigo. Cara, a pistolinha tá muito aí, bom aí, aí eu não posso dizer. Então, pau no... Ó, se alguém quiser isso... Ó. Se alguém quiser... Presente. Nossa, e que evolução. Quero não. Alguém quer isso aqui? Gala, na moral, desmuta, cara. Desmuta, mano. Pelo amor de Deus, cara. Você tá jogando com os amigos. Da lá vai tomar no cu. Meu Deus, eu tô errando um bala assim? <risos> Você tá Opa, tenho... tem uma coisa de útil aí pra pegar, não? Cara... Olha, eu vou pegar essa espingarda aqui. Exótica. Tem gente aqui. Tem gente aonde? High ground. Tá aí. Caralho! Nossa, eu tô rindo, Snipers. A outra partida foi deu bom, mas essa daqui... Caralho, mano. Mar marca pra mim. Já foi. Aonde marca? <risos> Deve estar tá devendo então, mano. Porra. Esse cara aqui não fala, velho. Pelo amor de Deus. Ele fala que ele não quer atrapalhar a live dos outros. Eu já falei, mano, pode falar, velho. Se, se, se a gente troca ideia o tempo todo, mano. Imagina. Ah, ah pelo amor de Deus. Ele ainda está fazendo live, cara. Seria tão bom pra ele, mano. Do Índio? Porra, tá toda hora uns otários falando assim no fundo. Exato, mano. É, é divertido. É Você tipo querendo. os amigos, tá ligado? É bom, mano. É, tipo assim, né? Tipo assim. Calma aí, a gente tá no meio da cidade. É tipo assim. Vamos lá matar esse cara? É, tipo, Opa, beleza. tem uns caras surfando, beleza. tem uns caras surfando. que tu tiver jogando, beleza. Dá pra entender, mas é né? Fortnite tem jeito com o sniper. Eu vi, eu vi. Cara, eu acertei um tiro no cara de sniper. Mas eu preciso acertar mais. Tirei o escudo. Joguei um. Joguei um. Vou com o sniper que tá metendo o pé. Deu o pé tem mais uma dose dourada aqui. Que o oh, pistola dourada. Hum, eu não, hum. <risos> cara. Eu tenho uma shot exótica, então tudo é boas. Cara, a ah, é. Eu chego metendo o louco é pra apagar na frente da porta para abrir <risos> Ah, é muito bom Onde é que tá esse animal? Não sei Ele não foi pegar o, o bagulhinho dos amigos, né? Acho bem que um deles eu acho que deve ter conseguido pegar Quase que eu morro, mano. Vamos pra operar... Vamos ficar na safe. É mais safe. Bora. <risos> no prédio. É tu metendo louco com a katana. Tem, um ca... tem uns caras lá em cima? Cara... Eu não tô vendo, não. Não sei, na ilha? Lá embaixo tem gente. Aonde é? Não sei, tem alguém surfando. Cara... Eu acho que aconteceu a mesma coisa que aconteceu comigo. Cara, eu quase... não tem jogo exatamente, mano. Eu quase... Eu Nossa. sei. Você mudou pra, pra, pra Katana bem no chãozinho, quase morrendo. Não, eu tava andando assim, eu cheguei na beirada. De repente ele foi pra frente, tipo... Eu fiquei, mas por quê? Já fiz a missão de cura em cima da, do, do surf? Já. Eu tô fazendo a missão. Provocações. Que é agora elimine inimigo com arma de corpo a corpo. Bom, vamos lá. Sim. Vamos ver o que, que tem aqui por baixo. Olha o que eu. Que ele cai lá com uma katana, então né? Nossa, e os amigos cara. otários dele com katana. <risos> Exatamente. Nossa a casa não tem nenhum loot, nenhum, nenhum, foi nem luteado, nada, tava totalmente suave. Eu vou dar uma olhada se nessa casa tem essa daqui. costuma ter algumas paradas, se não tiver, eu ficar. Cristo cara zero também zero bala é deixa ficar na safe né porque sim importante né K 12 com a shot na ela vem aqui ó Usa, quebra esses bagulho ali, vai. Quebra. Vai, quebra aqui, ó. Quebra aqui, Galo. Aqui, ó. Deixa eu só ver. Aqui também, aqui também, Galo. Ó, ó. Vem aqui, vem aqui. Pronto. De nada. Eu vou naquela torreira aqui, ó. Vem, vem. pegar. bala. Tem um bote ali embaixo, dá, acho que dá pra contra. Opa, tem gente aqui! Tô a caminho. Caralho, tá dando umas lagadas no jogo. Calma. Respira. Já matou? A galera ou.? Uh -huh. Opa, vi gente com... Tá aqui, Catano ó. Aqui perto, sim. Calma, aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma, deixa eu fazer uma coisa. Derrubei. Ah. Eita, porra! Calma. Deixa eu ficar mais suave. Tem HP aí, o ou... Gala? Preciso tomar HP. Nossa, pior que eu só tenho escudo. Tô tomando, tô tomando já. Beleza. Cuidado aí. Carro. Opa. Carro. Cadê tu, El? Tô em cima da torre de novo. Ah, tá. missão. Ali. Estão aqui pertinho. Lá, ó. Lá. Tá. Opa, o bicho vindo do lado. Quem tem tenta aqui. A todo aí. Pronto. Cara, é. Eita, tem mais gente aqui. Boa. Lá, lá embaixo tem, ó. Lá embaixo tem, já vou aí. Eu roubei. Boa. Bora lá. Deixa eu só carregar meu shot, hein. Cara. cara, tem um... Tem um rifle aqui, se alguém quiser. Ah, vou pegar. Foda-se. Caguei. Que lendário. Deixa eu recarregar. Me ajuda, Denzo! Cadê vocês? Cara, eu falei. Só de. Ah, não é pra... eu acredito, é velho. Pô, mas era só vir, Carrega no caminho. Aí, mamou. Os caras tava revivendo. Por isso que eu falei pra vir, mano. Mata aí, mata esse cara aí também, vai Mata, mata esse daí Tá no chão aí, aí. É do seu lado direito aí o cara Desce o caralho no carro dele Pronto Otima. Pega meu cartão e vê se consegue me reviver Caralho, mais perto é pra cá, né Gala, gala, gala, gala Vai lá, vai lá, tenta me reviver Ali, ali, ó. ali, ó. aqui, ó. aqui ó. No cantinho, tem um cantinho ali Dentro da safe aqui, ó Caralho, como é que eu marco? Não tô conseguindo marcar eu tô indo ali, tô indo aqui. Aqui, ó. Sim. Você pegou a minha arma que atira explosivo? A da, da ilha? Pior que não. Vai, vai, na frente da van, na frente da van, na frente da van. Tá chegando Pronto, a... gente, aí, de vocês, de vocês. Aí, ó. Bom, manos, eu vou ter que pegar a arma lá na frente. Tô sem nada. Ah, eu atordoei um. Tem Tem só um, Mais um aqui que tá metendo. Vai, bot, ajuda nós. Por favor. Bot, é só isso que eu te peço. Guys, eu tô usando o colete aqui, tá? Bot. Hum. Eles estão tretando? Ah. Quê? Eles estão tretando? É... Não, só matou nós. Bom, guys, só falta eles, né? Só falta... Sim. Boa! Caralho! Boa. Só falta um agora. Falta um. Boa. É assim que ganha. Obrigado por ter me revivido, galera. É nóis. Mais uma win de, de, de, de Valorant, ó, de Fortnite. Naquele pique. No pique, no pique. Vamos vamo voltar pro lobby? Uhum. É isso, guys.